Boa tarde, bem-vindos à 7 edição do webinário da Academia Brasileira de Ciências, que tem o título geral O Mundo a Partir do Coronavírus. Hoje nós teremos como tema o impacto da pandemia na saúde mental, com três convidados que debaterão esse tema. O médico Jair de Jesus Mari, que é professor titular e chefe do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a médica Fernanda Tovar Moll, que é presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, foi professora adjunta do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências também de 2015 a 2019. E, finalmente, o médico Joel Birman, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.